Essa daqui é a empresa, tá vendo? Ó, todo mundo aqui dentro, cada um que a sua função, o seu papel para o futuro da empresa. Essa daqui é você. Olha aqui, ó. Olha assim, ó, mas eu não queria entrar. Ó. Encaixou. Ah. Será? Você tá demitido. Mas por quê? Porque a empresa é minha, eu faço o que eu quiser. Ah! O sol tá bonito, viu? Quer passar o dia na praia, o que você acha? Tá demitido, pode ir a semana inteira.